Boa tarde, eu gostaria de agradecer a, a, ao setor de difusão cultural da Prorext uh, pelo convite para fazer uma homenagem uh, para o dia 8 de março, dia das mulheres, e a minha homenagem uh, às mulheres é uh, através da evocação de três escritoras uh, sul-riograndenses que foram pioneiras no século XIX. E a primeira é a poeta e ensaísta Juliet Julieta de Melo Monteiro, que nasceu em Porto Alegre em 1863, e foi uma das fundadoras do primeiro jo jornal literário da imprensa feminina, o jornal O Corimbo, que teve uma vida útil de 60 anos aqui em Porto Alegre, em Rio Grande, e a Julieta publicou dramas, contos, e ensaios e duas obras poéticas, 1881, Prelúdios, 1891, Oscilantes. E eu escolhi um dos ensaios para ler alguns excertos do ensaio intitulado Mulher. A mulher tem sido, é e será sempre o assunto predileto do homem, quer endeusando-a e quer emprestando-lhe defeitos que ela está longe de possuir. Muitas são as penas que diariamente aparecem para descrevê-la, tratarem de sua primeira missão, adular, e dar injusto ou errôneo parecer sobre as habilitações e empresas concernentes ao seu sexo. Opina grande parte dos homens, especialmente aqueles cujo espírito não tem o necessário desenvolvimento, pela decantada trilogia filha, esposa e mãe. Não podem, não querem concordar em que esse ente apelidado fraco possa desempenhar no vasto cenário do mundo um papel igual e até muitas vezes superior a eles. Como homem, ela tem direitos. Como ele, ela pode pensar e agir. Condorcet, Godwin, Bentham, etc., lustres democratas europeus reconheceram o direito da mulher. Os mais levantados talentos da Alemanha, França e Inglaterra concordam na igualdade de inteligência entre os dois sexos? Deixem-na, pois, dar livre curso às suas ideias, trabalhar e pensar uh, por si. Então, esse é um exemplo da Julieta de Mello Monteiro, escrevendo em torno de 1880 sobre uh, a mulher. A, a segunda escritora é a poeta Rita Barém de Mello, que nasceu em Porto Alegre em 1840 e ela publicou uh, a obra Sorrisos e Prantos usando naquela época um pseudônimo, o uh, pseudônimo Juriti. Juriti é o nome de uma ave sul-ro-grandense que canta durante a noite. E segundo o meu, meu colega saudoso Guilhermino César, a Rita Barém de Mello participou da primeira geração de poetas românticos do Rio Grande do Sul. E segundo ele, eu cito, é uma das intérpretes mais luminosas da poesia brasileira e seus versos são uh, melodia pura. Então, eu escolhi ler algumas estrofes de um longo poema escrito A Flor das Águas. E, claro, A Flor das Águas aqui é uma referência ao rio Guaíba. Numa tarde em que brisas serenas suspiravam nas plantas no mar, em que ondas de nítida alvura nas areias se iam deitar, em que raios de sol não crestavam, pois quebrando-os sorriam no céu, que a natura brincava em sossego com perfumes que tinha por véu, em que eu, recostada, cismava nos amores do meu coração, quando o bote gentil resvalava, afagado pela viração, que o barquinho, qual folha boiando, ondulava nas ondas gentil, e a quilha banhava contente do a, do, gua, do Guaíba nas águas de Anil Meus olhares erravam Mirando essa vida das flores do rio Essa aragem caída dos lábios Entre aromas de tepe do estil Meus olhares inquietos Sorviam e buscavam belezas ali Eis a vista nas ondas tremendo Oh, que linda florinha que eu vi era roxa da cor da tristeza e surgia das águas a flor, e das folhas se erguia viçosa em seu leito de gélido alvor. Apenas algumas estrofes, porque o poema tem 15 estrofes, mas é sempre dentro dessa veia de um lirismo muito suave, muito delicado, e com muita evocação da natureza. Então, a terceira a escritora, Eandradina de Oliveira, ela foi romancista, foi publicado o seu romance O Perdão, em 1910, e naquela época... Havia dois escritores que também tinham publicado livros muito conhecidos dos, dos, dos gaúchos, o Alcides Maia, com Ruínas, e o Simões Lopes, Nevo, ne, Lopes Neto, com Cancioneiro Guasca. Esses dois romances são considerados matriz do romance urbano que só se consolidou em 1930, com Dionélio Machado, e o, uh, o Érico Veríssimo. No entanto, nós temos como romance urbano a pioneira Andradina de Oliveira, com o romance O Perdão, de 1910. É um romance uh, de, de traição, suicídio, loucura, uh, que traça uma cartografia da cidade de Porto Alegre, da Rua da Praia, por onde desfilavam as filhas dos ricos fazendeiros, onde havia a confeitaria central, onde havia desfile das mulheres, dos fazendeiros que habitavam nas suas mansões na Avenida Independência. E é uma tragédia burguesa, porque há duas irmãs, uma se suicida, e, e a outra uh, morre uh, de amor. Então, eu gostaria de ler apenas uh, uh, do último capítulo, que é o mais uh, dramático, uh, em que aparece a personagem Estela, que havia abandonado o marido e fugido uh, de navio com o seu amante. Uh, do leito onde desde a partida da cidade de Rio Grande permanecia tirada, alheia tudo, devorada de febre, de remorsos, devorada, Estela ergueu-se, trêmula, olhos em desvario. Fitou o amante, ele podia dormir, e uma onda de nojo e ódio se levantou, terrível, dentro do seu crucificado e ultrajado coração, envolta num peignoir de pongé branco, descalça, os longos e negros cabelos desatados, ela abriu sutilmente a porta. Uma ideia sinistra que ele vinha ver, verrumando forte o cérebro enfebrecido, impelia agora qual uma visão pelo corredor deserto e penumbroso do navio. Deparou-se-lhe a sinuosa escada que ia ter ao convés. Subiu-a rápida. Não encontrou ninguém, ninguém a viu. Abeirou-se, então, da murada do navio, em que as ondas prateadas pareciam vir gemer o mais langue, o mais doloroso dos misereres. Era grandioso o espetáculo da noite, o infinito azul, o fulgor dos astros, o luar argenteando a vastidão em término das águas, o silêncio religioso da hora, a paz do céu, a paz do mar, deslumbraram Estela e um frêmito de heroicidade, pujante, regenerador, sublime, agitou toda a sua alma despedaçada. Súbito a infeliz, sentiu-se outra, inteiramente transfigurada, inteiramente purificada, redimida da grande culpa. E serena, fi, ficou-se entre as duas serenidades augustas, do mar e do céu, contemplou, contemplou soberba o oceano imenso, Toda aquela água não lavaria a mácula do seu corpo? Ergueu os olhos, os olhos esplendorosos. O céu era doce e tranquilo, lá encontraria o seu perdão. E esse é o final do romance. Então, são três uh, obras literárias, literárias que deixaram um legado muito precioso dessas três pioneiras e precursoras de toda uma linhagem das escritoras gaúchas que na segunda metade do século XX realmente se revelaram muito criativas e alcançaram muitas delas reconhecimento, inclusive nacional.